No vídeo de hoje, vamos conferir todos os catálogos de dezembro de 2022. Comece juntando suas moedas para Change, moedas que mudam. Esse ano vai ter, né? Porque tá num livro, né? O Change é um projeto de caridade apoiado por você, nunca é na Galáxia. Eu faço pelo selo, tá? E todo ano, bilhões de moedas são doadas para fazer mudanças reais por todo mundo, que é a maior mentira desse mundo, né? Economize e contribua. Eu vou economizar para comprar as coisas do catálogo. Na moral, <risos> resultados das doações. 18 de dezembro a 1 de janeiro. Será que a festa de natal começa dia 18? É a melhor época do ano, gente. Olha os planos de funda. Ai, que delícia comer peru, gente. Qual uh. a maior parte do peru? Eu gosto da cabeça. Uh. <risos> Ai. Mesma coisa de sempre, né? A bolsa que eu recomendo vocês comprar. A Maria Chiquinha e a camisa de borboleta. Hum, programa. <risos> Ai, meus olhos. Tá muito calor aqui, gente. Tem desgraça, cara, o que eu vou pegar Ai, gente, entrou um suor no meu olho oh, Que ódio Na cabeça desse boneco de neve mal feito Temos o chapéu festivo é, Vai, vou comprar, tá barato, vai Na boquinha dessa rapariga aqui Temos mais um cauchicol de tricô Horroroso, é isso, não compro nada Todo preto, parece da ondinha Diz que eu não comprava, né bipolar. na moral Gente, olha que bonito, velho Esse suéter, velho Eu já tenho, já tenho também que Eu não tenho ah, chocolate? Fantasia de árvore. Eu não tenho ainda. Ah, porque a versão, a outra versão do cupim foi deletada. A bengala aqui de bengala. The Nesse casaco de pele Tem mais um segredo Sapatilha, eu adoro. Ai, que lindo, gente Ah, na moral Sai fora Tem que usar Gente, olha isso Ah, não Todo roxo minha cor favorita Bota quentes roxa Ó, uma lamparina grátis Não sei por que isso Na moral, nunca entendi porque que tinha isso eu vou comprar Porque é grátis Tem roupa de viado aqui Me representa de rena, né, gente Meu Deus misericórdia. Não, mas viado também meu... <risos> Temos o nosso inter-especial Pinguei no trabalho Que tem dança especial dança, Ah, já gatinho. tem Que legal é, Foi do Natal anterior né? Temos nossos olhos chiques Para vocês que querem usar cílios. Nosso chapéu de corno, que eu não aguento mais falar. Sempre tem, nunca sai. Fiquei três vezes. Tem um chapéu azul de corno supremo. Também gostei desses índices aqui. Essa camiseta. Conjunto com o capuz xadrez. E esse sapato eu tô precisando. Laranja, bem bonito. Pra um cabelo com boné também. Ah, compra logo tudo. Vai. Aqui na pata dessa pinguina. Temos o relógio. O relógio. Será que é pro puff? Eu já tenho. <risos> Nesse pé de prancha aqui é o tamanho desse pé Misericórdia, minha filha Tu vai jogar surf Você surfa com esse pé <risos> Eu vou comprar esse óculos aqui Porque você <risos> me chamou a atenção Eu tô precisando de usar óculos Tô miope Gente, olha o tanto que entra legal Só o celular mesmo, né? Hoje em dia a gente é tudo viciado Só fica no celular Eu vou comprar um celular Pra mim ficar no celular no clube pinguim tem a coleira. A coleira de timão. Timão e pumba. E esse guarda-chuva também achei top. Acho que eu tô gastando muito dinheiro, gente. Eu já perdi um bilhão de dólares. Do nada, um bagulho do Mike virou Bob Esponja agora. Ó, tudo do Mike. Não entendi também. Nessas duas páginas, temos dois segredos. Nesse chapéu aqui, temos chapéu gru de marinho. Um povo, gente. Pra que que é isso? E temos o de face de clutches. <risos> clutches aí tá meio inchado, hein? E nesse catálogo é tudo por enquanto. Aí, viu? Os restantes. Aí, nada demais aqui as bandeiras. E o pin tá na, no farol aqui, no nosso farol. O que eu tava falando ali é um barco. Um barco. Um barquinho. O que é barquinho? hell audível. Misericórdia. O nome do diabo é esse, minha filha? É literalmente Inferno Diabo. O nome da menina. Agora o nosso grudou Doce egru 22. E aqui já nessa meia de Natal já temos o poste crassudo. Quem quiser enfeitar sua casa de Natal, eu não vou enfeitar a minha. Porque, né, ninguém vai ver mesmo. Vou comprar aqui duas meias, porque é barato. Essas luzes aqui, pra dizer a gente é pobre, mas é um pobre brilhante, né? Ai, meu Deus, não tava gravando a porcaria. Inferno, eu disse que eu tava com 2 bilhões e eu comprei Ai, tem uma aranha aqui. Toma, eu vou só um tapão. Que o presente tava muito caro. Nesse floco de neve aqui tem um segredo, tá vendo? Muito caro o presente. Bem a realidade mesmo. Na chaminé temos o quê? Não sei. Tem uma cadeira de não é por 15 centavos. Ah! comprar duas, ai nossa compra tudo, compra mais, na moral, um. vai vai vai compra desgraça, vai compra, compra muito, aqui na janela temos mais um segredo que é a guirlanda para a porta, <risos> mais caro do que o presente, o que que aconteceu gente, ai que ódio, na mesa do chefe do computador aqui tem uma estante moderna, nunca, sempre aparece né meu filho, incrível, do nada o bagulho tá de natal e chega com coisa do Ebert, não entendi, olha esse fogão e essa geladeira de aço, ai Vim coisa de Halloween Aqui nessa bola de cristal aqui Da minha tia Que ela é uma cumbera. Cuidado com ela Tem um chalé sinistro de papelão Uau Então a festa anterior foi de Halloween Ou seja Halloween A festa de... que teve o Everest lá Foi de novembro, entendeu? E agora é de Natal Deu pra compreender? Porque tem isso no catálogo Uau! Aqui agora Inter bônus Nessa lixeira de peixe grande Temos a janela O peixe tá, tá legal aqui Vou comprar esse bloco de feno para meus os puffs, né? Na moral Tá com a comida... Meu Deus, a máquina de pipoca. Na chaminé do forno de pizza temos o quadro branco. Já acabou finalmente. Nossa, que vídeo longo. Na moral, vai dar trabalho pra editar.